Atenção, esse vídeo é uma denúncia Se possível, compartilhe o vídeo com alguém para se espalhar o caso E também, se quiserem, marque o YouTube em outras redes sociais Sinceramente, isso está enganando muitas pessoas E tá na hora da gente dar um ponto final Oi gente, tudo bem com vocês? MrBeast é um dos ou senão o mais conhecido youtuber do mundo Só que recentemente um golpe vem acontecendo E é com o nome do MrBeast que estão brincando Recentemente eu tava tranquilo navegando pelo YouTube E algo me chamou bastante atenção Basicamente uma propaganda paga de supostamente o MrBeast Dizendo que quem clicasse no vídeo ganharia mil dólares Pô, é o MrBeast, é fácil acreditar né Eu cliquei na propaganda, fui jogado para um vídeo no Youtube que tava no não listado e o vídeo tinha o título de, estou feliz por poder fazer isso por vocês um pouco convincente, daí eu fui pra baixo fui ler um pouco dos comentários e de fato, tinha muitos comentários de pessoas agradecendo o MrBeast por ele ser ele, por ele fazer as coisas que faz, real assim, comentários positivos tipo, ah valeu, eu realmente ganhei mil dólares, como se realmente fosse o MrBeast que aquele vídeo em questão era verdadeiro só que não é, o vídeo em questão então, basicamente, é um vídeo dizendo para as pessoas clicarem no link dos comentários fixado. E nos comentários, quem clicar vai ser direcionado para o site mais feio que eu já vi na vida. É sério, mano. O bagulho é muito feio e tá lá os botões de tipo, ah, clica aqui para você ganhar. E aí você tem que colocar e-mail e senha do YouTube. Daí o pessoal vai lá e te rouba. E também tem a opção do pessoal colocar dados do cartão, falando que é só uma parada de segurança. E não é. É, é igual literalmente um scan. Assim, ó. Esse áudio aqui está sendo gravado depois que eu finalizei o vídeo. Eu percebi que o site ele está sofrendo modificações conforme o tempo. Em alguns dias aparece para as pessoas colocarem os dados do YouTube, daí o site atualiza e aí pedem dados do cartão, daí atualizam e falam para as pessoas completarem algumas campanhas de anúncio que é uns captcha lá que é vírus dentre muitas outras modificações que no final tudo induz e faz com que as pessoas sejam enganadas e sejam escamadas. O site simula comentários de youtubers como PewDiePie, por exemplo, dizendo que, mano, é o MrBeast realmente doando, só que não é, é, é tudo falso, tudo, tudo, tudo é falso. Basicamente, estão pegando esse vídeo em questão e republicando e apagando em inúmeros perfis. O que eu tô querendo dizer aqui? Basicamente, não existe um único perfil que tá fazendo isso. Estão criando inúmeros perfis com inúmeros nomes, pagando inúmeras campanhas de anúncio e indiferença. Diferentes vídeos enganosos estão roubando pessoas. Por exemplo, hoje é uma propaganda que tá me recomendando. Só que amanhã essa propaganda não vai existir mais, porque vão ter excluído. Porque vão perceber que é um scan, que é um roubo. Daí vão apagar aquele perfil, fingir que nada aconteceu. Vão criar um outro perfil com o mesmo vídeo, com as mesmas informações. Só que com um site diferente, com um site modificado. Mano, os caras realmente estão se esforçando para fazer esse golpe como Beast Promo Chrisman Beast Mano, muitos nomes de tipo Ah, promoção MrBeast Promoção do MrBeast Coisas nesse sentido Daí como estão criando tantas contas fakes Como que vão conseguir atrair a atenção das pessoas? Basicamente estão comprando Botes de comentário Botes de views Bote de inscritos Bote de tudo para assim o vídeo ficar alavancado Ter view, ter curtida Ter comentários positivos para as pessoas que verem Realmente acharem que é o MrBeast, só que não é, velho. Eu acredito que o MrBeast, ele não merece Isso, e as pessoas que estão Sendo enganadas, também não O YouTube tem sim culpa por aceitar Propagandas como essas de Estarem por aí, pois pra quem não sabe É possível sim você pagar Pro YouTube, recomendar o que você Quiser, desde que esteja dentro Das diretrizes do YouTube Só que a partir do momento que propagandas Como essa, um golpe Um scan, ele é autorizado A tocar no YouTube, a ser Recomendado a enganar pessoas Pô, o YouTube se torna O principal responsável Por esse golpe E eu acho que nada mais justo do que denunciar véio, Porque eu fico imaginando Quantas pessoas já foram enganadas Achando que realmente é o MrBeast E basicamente é isso Pra quem não me conhece, eu sou o Sam, um contador de casos aqui da internet. E diferentemente dos vídeos que eu venho trazendo, esse daqui é uma denúncia. E eu espero de verdade que vocês compartilhem e denunciem esse golpe. E eu acho que é isso. Valeu, falou e é nóis. Até o próximo caso.